E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um projeto muitíssimo promissor, que é o projeto Postchain, tá bom? Basicamente ele é um ecossistema de cadeia cruzada. A Postchain conecta todas as blockchains. Então, se liga, deixa o like que eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Então galera, tá escrito aqui ó, Postchain é um protocolo blockchain de última geração, que permite que todos os blockchains legados atuais e futuros sejam dimensionados e se comuniquem perfeitamente. Então tem um white paper que tá em inglês, que você pode ver, mas eu vou pular aqui, e também tem para participar da ICO, que eu já vou mostrar para vocês já já. Mas antes, você tem que entender o que faz o Postchain diferente. Então, a post-chain é uma evidência de várias cadeias de fixação de rede de stakes em interoperabilidade, escabilidade e segurança. Ele usa evidências de algoritmo de participação alimentadas por inteligência artificial, modelo de contrato multicamadas e operação baseada em votação. Ele alcançaria é uma posição de escabilidade avançada, usando fragmentação avançada, pipeline, fragmentação e processamento de venda semelhante. Essas tecnologias possibilitaram que a rede post-chain fosse infinitamente escalável e alcançasse resultados e ficasse significativamente avançada. Então, aqui tem as soluções e a Postgre resolve alguns problemas da blockchain mais difíceis de hoje. Então, primeira questão, escabilidade. Então, eles combinam o uso de consenso, proof of stake, né, baseado em inteligência artificial e um protocolo paralelo escalável e seguro para contabilidade distribuída por meio de fragmentação, cadeias laterais e processamento fora da cadeia. Então, essas técnicas aceleram a transmissão de blocos em redes blockchain e expandem por meio de zonas de consenso assíncronas. Segundo ponto é a usabilidade. Então, eles estão desenvolvendo um ecossistema fácil de usar. Isso incluirá uma carteira e gateways de pagamentos simplificados, proporcionando facilidade de uso uso e acesso à solução sofisticada e uma experiência de usuários sem complicações, mantendo sua privacidade. E o terceiro ponto é a segurança, então o ecossistema garante a segurança graças à computação segura de várias partes, reconfiguração de comitê, geração aleatória distribuída, criptografia baseada em atributos e prova de conhecimento zero que implementamos em nossa solução, que permite realizar transações com segurança e privacidade em nosso ecossistema. Então tem aqui o token deles, né, que é o POS, que é nativo da plataforma POSChain, então o token POS permite que os os usuários façam transações com outras pessoas no blockchain, além de pagar todas as taxas de serviços públicos no ecossistema. Então o token pode ser usado para governança, staking, transações, contratos inteligentes e recompensas de validador na plataforma. Aqui a gente tem o supply total, tá de 50 milhões e tá aqui mano, toda a distribuição, você pode pausar esse vídeo com calma para dar uma olhada. E aqui também eles falam que blockchain são tipicamente multicamadas em design, seja o blockchain com permissão ou sem permissão, e a blockchain é uma estrutura de blockchain multicamadas para você começar, e aqui fala das pontes, né, post -chain. Então, as pontes post-chain permite que recursos, dados e informações sejam compartilhados entre várias blockchains em diferentes ecossistemas. O que é uma limitação atualmente presente na tecnologia blockchain. Essa comunicação entre cadeias é chamada de interoperabilidade. Então, a tecnologia post-chain será uma plataforma que ajuda a criar uma blockchain privada específica que as instituições podem usar para transações financeiras. Então, uma API simples e interface de linha de comando é o que a post-chain nos fornece. Isso ajuda a proteger e instalar uma corrente. Um novo blockchain pode ser criado com apenas duas etapas simples. Três etapas simples são suficientes para se conectar a uma blockchain existente. Você também pode implantar blockchains ilimitados por servidor para aplicativos de cadeia cruzada. E aqui, quer se juntar a Postchain, então a gente clica aqui. E galera, aqui você precisa fazer o seu registro. Então vou deixar aí o link aí embaixo na descrição, comentário fixado, ou enfim, algum lugar aí embaixo, para você fazer o seu registro na Postchain. E é muito simples. Você vai colocar aqui o seu nome, vai colocar o seu e-mail, vai colocar uma senha, vai repetir essa senha, vai colocar aqui que você concorda com os termos de Uso e cria conta, ou você pode também entrar com o Facebook e o Google. Eu já tenho conta, então vou entrar já investir, inclusive aqui na plataforma. Tá? Então, pronto, coloco meu e-mail e senha, já volto e pronto, galera. Basicamente, tá aqui a plataforma, né? O seu painel de controle, sua dashboard. E aqui, galera, eu investi. Tenho 1750 posta, Tá bom, isso aqui equivale a 350 dólares, dá mais ou menos aí, galera, mil mais de 1500 reais. Tá bom, isso é porque tá na rodada um, tá? Onde basicamente um posta 0,2 USD. Beleza. Então 20 centavos de dólar, tá? Só para você ter uma noção. Mas assim, galera, isso aqui não é uma dica de investimento, é um conteúdo informativo, educativo para vocês. Esse valor que eu investi é um valor de acordo com a minha realidade, tá? Então é o valor que eu coloquei aqui, que eu acredito que esse projeto pode estar é, tá se multiplicando, então eu coloquei esse valor aqui, que é o um valor que tá na minha realidade, que eu posso perder ou possa ganhar. Então qualquer investimento que você for fazer, tenha isso em mente, né? Se você gostou do projeto que quer investir, coloca um valor ali de acordo com a sua realidade, porque esse valor pode acabar é, perdendo ou pode multiplicar algumas vezes, né? então você tem que ter essa noção. E aqui tá falando, obrigado pelo seu interesse na PostChain, você pode obter o Token Post na página Comprar Token. Você pode obter uma resposta rápida para qualquer uma das suas perguntas e conversar com a equipe do projeto no Telegram. Então vou deixar o Telegram embaixo também para vocês e tem também o suporte deles aqui no e-mail. Então isso é bem legal, porque às vezes você tá com dúvida, então é muito importante também Tá com dúvida no projeto, fala com suporte, entra no Telegram, fala com e-mail, qualquer coisa. Ó, tem 1.927 membros aqui no Telegram, tá? Então assim, tira suas dúvidas, entendeu? Tá com dúvida? Não fica com vergonha, tira as dúvidas aí, se você gostou do projeto, não invista, se você não entendeu, tá ligado? E aqui, enfim, status da conta, e-mail tá verificado, e aqui tem o um progresso de vendas dos toques. Galera, por enquanto eles acumularam 69 mil pós, tá bom? E basicamente eles querem atingir 1 milhão, então ainda falta 28 dias pra isso. Então tem tempo pra você estudar, analisar o projeto, é sempre importante, estuda, analisa e o projeto, então não dá tempo ainda de você pensar, né, e aí sim você, se você quiser, a decisão é sua, você pode estar investindo aqui temos os detalhes da SEO, então tem o total para vendas, o soft cap, é, o hard cap, enfim tá tudo aqui, compra mínima de 50 dólares compra máxima de 10 mil dólares, tem bônus de indicação de 20%, tá tá aqui o início, foi dia 30 do 5, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas iniciou dia 30 do 5, acaba dia 30 agora do 6, 30 de junho o preço aí de 20 centavos de dólar enfim, tem tudo aqui, tá, a segunda rodada vai ser no dia 1 do 7 até o dia 1 do 8 e a terceira rodada, 2 do 8 até o dia 2 do 9, tá? E vai aumentando, tá? Então agora tá em 20, depois vai pra 40, depois vai pra 60, ou seja é, quem compra antes tem mais chance de ter o capital é, valorizado aí, né? Depois quem comprar na última rodada é, já vai estar tá mais caro. Então, esse tipo de projeto eu gosto sempre de entrar no início. E aqui eu cliquei em comprar token só pra explicar pra vocês como fiz a compra como você pode comprar. Então é muito simples, você escolhe a moeda e calcula o preço do token pós. então você pode comprar o token pós as opções da moeda abaixo para fazer parte do nosso projeto. Então tem várias opções de cripto aqui: tem Ethereum, tem é, Bitcoin, BCH, tem BNB, tem dólar USDT, tem Tron TRX, tem USDC. Temos várias aqui, é, dólar, BUSD, tem Solana, tem Cake, Uni, Doge, Waves, enfim, várias. Aí aqui vai ter o valor da contribuição, então você insere o valor que você gostaria de contribuir para calcular a quantidade de tokens que você receberá. A calculadora abaixo ajuda a converter a quantidade necessária de tokens no valor da moeda selecionada. Então o mínimo é 50, galera, isso dá mais ou menos 250 pós. Então assim, de acordo com o seu risco aí, né o mínimo tem que ser aqui 250 pós, que é 50 dólares. Mas aí você vê se vale a pena para você colocar mais ou menos, né depende do que você está disposto aí Ainda tem um bônus de vendas aqui, bônus de valor. Então, no total dá é 263. Aí você vai clicar aqui em faça o pagamento. E aqui, ó, por favor, efetui o pagamento de 50 dólares para receber 263 tokens. Eu selecionei aqui o SDT, então tá pedindo o SDT, tá? Basicamente, aqui, ó, seleciono o método de pagamento: pague por criptografia. Eu concordo com o contrato. Comprar token agora. E é muito simples. Olha só, seu pedido foi colocado com sucesso. Por favor, envie 50 dólares para o endereço abaixo. O saldo do token aparecerá em sua conta somente após a transação receber uma confirmação. Então, basicamente. Eu venho aqui, valor de envio né? Tá aqui, ó. Por favor, usa a rede Tron TRC20, tá? Então aqui vai ter o endereço, tem o QR Code aqui também, eu posso copiar esse endereço. Tô aqui agora na minha conta Binance, primeiro eu vou vir aqui, ó, o SDT, tá? Basicamente aqui eu vou clicar em depositar. Isso é primeiramente, por quê? Porque eu vou vir aqui, ó, e vou pegar minha rede meu endereço da rede TRX Tron TRC20, tá? Então eu vou copiar aqui e eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o meu endereço de pagamento aqui. Por quê? Para acelerar o processo de verificação, insira o endereço da sua carteira de onde você transferirá seu valor para o nosso endereço. Então para eles confirmar que você já fez a transação de forma mais rápida você cola aqui, e agora eu vou pegar novamente aqui, ó, copiado, a carteira deles, né, e vou vir aqui novamente na Binance novamente o SDT, só que agora em vez de depositar, saque, né então aqui é o SDT, Tether, né coloquei aqui o endereço, agora eu seleciono a rede aqui, Tron, TRC20, certo e aqui eu coloco a quantidade de 50,05, porém, vocês podem ver tem uma pequena taxinha de 1 que a Binance pede então eu vou mandar 51,05 e aí vai chegar 50,05 lá pra eles, posso clicar aqui em Saque. E aí, chegando aqui o pagamento, você clica em confirmar o pagamento e pronto. E bom, galera, pra finalizar, também tô aqui no site ICO Holder, tá? Aqui fala um pouquinho da Post PostChain post é um protocolo blockchain de última geração, que permite que todos os blockchains legados atuais e futuros sejam dimensionados e se comuniquem perfeitamente. Então tem aqui estudo sobre a PostChain, toda a introdução, o mecanismo de consenso, tem tudo aqui. Então, cara, isso aqui é realmente pra quem quiser investir, fazer um estudo mais a fundo, uma análise aí, informações técnicas, toda a estrutura. Realmente, quem... É, quer ver é de forma mais séria, pode estar tá lendo tudo isso aqui, máquina virtual fala tudo, mano, o roteiro deles tem tudo aqui, ó, roteiro no primeiro trimestre segundo, terceiro, quarto, as atividades aqui do Twitter, tá vendo? seguidores, tem tudo aqui, isso é bem legal tá? eu uso bastante isso aqui para entrar, investir em qualquer projeto aqui tem algumas entrevistas, tá? com a galera da PostChain, tirando algumas dúvidas então é bem legal todo esse projeto aqui eu vou deixar também esse link aqui embaixo para vocês conferirem, tá bom? inclusive tem até a nota aqui, é, que eles deram pro projeto, tá? E é isso aí galera então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais técnico né? uma análise desse projeto aí, mostrei inclusive um mini tutorialzinho aí de como você pode estar adquirindo, comprando investindo no projeto e obviamente agora a decisão é sua, né? Porque esse vídeo não é uma dica de investimento, ele é um conteúdo informativo então agora você decide se vale a pena se você gostou do projeto, se você quiser investir nele tá bom? Eu vou ficando por aqui, tamo junto e até o próximo vídeo